E aí, fala galera aqui que fala o bom Beats, começando mais um vídeo no canal e dessa vez para vocês produtores aí que querem treinar os ouvidos, um site muito bom. Hoje estamos acessando aí o somdegin.com que é tipo um ponto com só que sem um m. Então bora lá, galera, vamos entender o que é esse som de gin. Mas antes da gente começar, só queria falar que a gente está com um site só para produtores. É só você acessar www.bombapp.com.br então vamos lá, é, eu entrei aqui no site, eu criei uma conta, o site tem dois tipos de conta, a paga e a grátis E é claro que a gente tem a grátis para vocês verem como é que é para testar é, Eu achei o site bem bacana, bem legal, a ideia de treinar os ouvidos é muito boa, só que eu achei o preço um pouco salgado E como funciona? Eu criei um artigo no meu site falando um pouco mais detalhadamente, mas vamos lá. Como a gente tem a conta gratuita, a gente só tem direito a três minigames. E são esses minigames que fazem a gente treinar e evoluir. Então vamos lá. É, vamos começar o treino pra gente ver como são esses treinos. É, o primeiro é o Pan Man. É, a gente vai escutar e descobrir o panorama da música. Eu vou botar Songs aqui, que é o tipo de som que a gente quer ouvir. Então vamos lá. Se eu errar, a galera, não liguem, eu, eu tô de fone de ouvido. Deixa eu ver se eu tô do lado certo do fone pra não passar vergonha. Tudo certo aqui, cada um nos ouvidos certo, porque vai começar a confundir. Ó, tá bem presente, acho que é, tipo aqui. 68, foi perto. Esse tá difícil, esse tá, parece que tá no meio, mas não tá tanto assim, acho que Ó. Perfect! Esse tá aqui pra esquerda. Então vamos lá. Olha, lembrando que é legal vocês ouvirem de fone também. Uh... Acho que aqui. Não, porra. Esse eu não faço a minha acho que é um pouco no meio. Esse é muito pra cá, ó. E aí eu tô acertando, ó. Fui pro estágio 2, aí diminui a minha margem de erro aqui, ó. Vamos ver. Puta que pariu, que eu não ouvi nada no escado. Está um pouquinho pra cá. Oh, quase isso, exatamente. Está bem pra cá. Deixa eu tirar. Mas ainda tem um pouco. Puxa. Ó, oh, agora, pô, eu tô craque. Esse tá bem pra esquerda. Mas tem. Acho que é menos que a outra, né? Sei lá, pô, daí, tamo na sequência boa. Acho que eu vou bater meu recorde nessa. Uh, tá, direita. Não vou parar de tirar o fone pra não roubar. foi longe, mas tá, não, perdi vida você tem 3 vidas, se você perde as 3 vidas o minigame acaba e você não pode jogar de novo e como eu falei antes só pode jogar 3 minigames por dia uma vez cada, esse tá bem pra cá acho que tá. tipo tamo bem, tô, tô batendo meu recorde aqui Ganho uma vida extra diminuiu mais ainda Pô, tô mandando bem, tô mandando bem, galera. Tô com treinado, eu tô já usando esse site há uma semana. E eu acho que desenvolveu bastante, ó. Esse aqui eu acho que tá por aqui. Longe, mas não perdeu vida, tá valendo. Esse aqui também tá tipo. pra cá. Esse tá pra. esquerda de novo, só que tá menos. Acho que aqui. Está tá um pouquinho pra direita, acho que. Aqui. Fui pro level 2, uma maravilha. Estamos mandando muito bem. Só que aí, ó, quando você, você meio que acaba o jogo, você não pode jogar de novo. E não, tem um play again aqui, acho que pode jogar de novo, mas eu não sei, não vou clicar porque vai que a gente perde um dos nossos jogos e a gente vai continuar pro próximo jogo. Vamos lá. é, do aqui continue. Agora é o Pick Master. Ó, Picking Bell é EQ Filter, tipo, é um tipo de equalização que você dá um ganho em determinada frequência, assim, com um tipo de Q, é, um tipo de abertura, e a gente tem que descobrir qual é a frequência que tá com esse ganho, é bem difícil, galera, eu admito que esse aí é, eu acho que é o pior joguinho que eu tô, mas é bom treinar, ó, aí aqui a equalização tá ligada, e eu vou desligar, deixa eu só ver se o som está legal para vocês. Que essa é interessante a gente ouvir bem. Então vamos lá, ó. Tá meio que um barulho de nada, né? Vamos dar uma olhada aqui no rolho de novo, ó. Tá com barulho de. Cara, eu acho que tá aqui. Já comecei perdendo uma vida. Ó, esses barulhos, quando são meio uns barulhos... Eu não sei explicar, mas é na minha concepção isso é meio barulho oco. Ó. Liguei a equalização. Desliguei. então barulho meio oco. Pra mim fica entre 300, 400... Tá por aqui. Tenho certeza. Que? é mil não. É, vacileia. Acontece. Ó. Cara, eu, eu não faço a mínima ideia. Vamos botar aqui assim. Ó. Pô, não, não perdemos aí. Fizemos um ponto. Acho que é por aqui também. Ó, estamos acertando porque a nossa última vida a gente não pode perder. Era mesmo naquela ali. É muito difícil, galera. Esse jogo das frequências é mais difícil pra mim. Eu acho que a gente deve treinar ele se eu tivesse primeiro a estar treinando direto. Porque eu tô muito ruim nas frequências. É, eu não consigo reconhecer. Tem dias que eu estou melhor do que isso. Se... 55 foi a minha pior pontuação, ó. Minha maior pontuação foi 230, que também não é nada muito alto. Mas a gente treina aí todos os dias para estar tá evoluindo. Então, beleza, vamos lá. Vamos continuar, continuar o nosso treino pro nosso... Ó, oh, you have the same three games, só que faltou um jogo, meu querido. Ai, ah, chegou. Este último, é... Você tem que descobrir meio que o ganho, é... Você escuta a música original e ele tem um ganho. A gente tem que descobrir qual é a amplitude em decibéis do som que a gente tá ouvindo. Então vamos lá. Abrindo o jogo aqui, né? Uh, eu tô, eu preciso ó, aqui finish stage é, acabe com a fase 12, chega até a fase 12, né? Termine e ganha a fase 12 para ir pro próximo level. Ó, antes de ter o um ganho, depois do ganho. Tá mais alta. Tá bem baixinho. Eu acho que é menos 16. Acho que é menos 4, cara. Porque esse do volume também é muita pegadinha. Eu também não mando bem, não. É só pra ter a noção. Assim, porque a gente começa primeiro, a gente não tem. Eu sabia que era menos 4. Eu fui no menos 16. Mas a gente já tem... Ó, agora é menos 13. Porque ficou muito mais baixo. que Não é 6, acho que é 1,5 um Beleza, tá muito bem Ó, esse aqui é muito distinto Então, ó Não tá tão baixo Assim, porque que nem aquele outro Que a gente viu, era menos alguma coisa Era mais de 10, tava muito baixo Então é menos 6 Conseguimos, ó, vamos chegar no estágio 12 e ir pro level 2 Menos 6 O volume é fácil de pegar, mano o volume é fácil de pegar, o que é difícil é da frequência. Eu, eu indico a todos vocês fazerem da frequência. Mas bora lá. Acho que é zero. Acho que é. Nem apareceu na minha tela, certo e errado. Dois. Beleza, tomamos com uma vida, hein, galera? Uma vida só. Próximo a gente perdeu. Dá ganho? Ah, é menos seis. não tinha erro. Cara, esse que eu acho difícil. É muito parecido os dois. Então, porque eu acho que um é o antes do ganho e o outro é o depois do ganho. Então, vamos ver qual está mais baixo. Vou até aumentar aqui. Cara, eu não faço a mínima ideia. Hoje está o menos dois. É isso, galera. Tem, Você tem um, só um número de vezes que você pode ouvir o ganho e o desganho. Ah, beleza. Esses são os três exercícios grátis que você tem no site. Se você quiser ter acesso a todos os exercícios, você tem que pagar... Se você pagar um mês só, você paga 24 dólares, que é... Não sei quantos reais são, mas eu botei uma média no meu site que vocês podem ver legal. E se vocês comprarem durante um ano, é 9 dólares por mês no total, sai... 20. É, 120 reais, 120 dólares por ano, na verdade, desculpa, e você pode comprar Lifetime também, que é você ter acesso direto a vida toda. Bom, é, não tem só esses exercícios que são jogos, tem vários aqui, ó, os games, você pode ver aqui nessa aba Games, encontrar todos os jogos que tem, tem esse, que você ajeita os volumes, você escuta uma track, ajeita os volumes, é tipo um jogo de memória, é muito legal isso. Cara, eu fiquei muito interessado em assinar o pro dele por um mês, só que eu só assinaria se fosse um ano, porque eu acho que 24 dólares é um preço muito caro em reais, assim. Por um ano você treina muito, eu acho que em um mês você vai evoluir bastante, você só não pode deixar de lado. Mas tem outras coisas também, tem o Beat Race aqui. Que eu tô abrindo pra vocês, que eu achei bem interessante também. Você ganha moedas no jogo a cada treino que você faz. E você pode comprar como se fosse várias coisas. aí tem aqui um negócio de loopings que você vai fazendo, ó. Isso aqui é um... Você monta o seu looping. Você pode mudar o BPM. Tem, tipo... coisa básica e você pode comprar várias grandes machines ó, com as suas moedas e tem esse beat race que você gasta moedas para você jogar, que você escuta alguns beats e você tem que tentar reproduzir eles o mais rápido possível a partir desse sequenciador de bateria aqui que tem. É bem legal, é bem divertido, eu joguei uma vez, só que a gente não vai poder jogar agora porque faltam 49 minutos para começar e é muito muito legal. E é muito difícil também, eu me ferrei quando eu fui jogar, eu fui horrível, não vou jogar aí para vocês porque eu vou passar vergonha. É... é porque tem que ser rápido galera, isso aí você vai pegando com um treino. Mas o site é bem legal, bem bacana, você aí que quer melhorar o seu ouvido, quer ouvir melhor aí frequências, volume, quer ouvir melhor tudo, entra aí somdegin.co e se registra. E você tem a versão gratuita liberada. Então galera, eu recomendo esse site, eu indico. Leiam aí, se vocês quiserem mais detalhes, entrem no nosso site boombep.com e vejam. Tudo lá que está bem bacana e bem divertido. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Deixa o like aí que vai mostrar para o YouTube que você está gostando do meu conteúdo. E a gente voltou com tudo. Vamos tentar botar mais vídeos. Vamos tentar voltar com tudo. E é isso. Um abraço aí do Bom Beats. Espero que vocês fiquem bem. E bora treinar esse ouvido, galera. Valeu, tamo junto.